Bom dia DF 7 e 6, Carrossel Animado 9 e 6, Bom Dia e Companhia 12 e 15, DF Alerta 1 Edição 12 h 45, CBT Esportes 13 e 15, Notícias da Tarde 13 e 45.